Bom, vamos lá, aí gente? Tudo bem? Pô, tamo aí Finalizando aí, né, esse filme Deixa eu dar uma salvada aqui Bom, o filme tá quase pronto Praticamente pronto Sobre a história aí do Do Itchammer Quero pedir desculpas aí à banda, ao público A galera em geral, porque é um projeto que começou Em 2010, 2011 Lá nos 25 anos da banda ah, E só agora a gente consegue finalizar Infelizmente, esse filme foi feito com os recursos próprios, uh, que é o um mínimo assim que eu achei que era uma contribuição que eu deveria dar como documentarista, historiador, comunicador, sobre uh, essa vivência do heavy metal, né? E eu escolhi uh, uma das primeiras bandas, aliás, a primeira banda, o primeiro show que eu já fui de heavy metal, aí quando eu era moleque, 15 anos, sei lá, 16, foi o Hammer, DCE. Dessa série da UFMG, Belo Horizonte, e foi uma banda que me despertou uma série de coisas em termos musicais, deu um start em termos políticos, ah, e é isso, assim, então acho que eu tinha uma contribuição para dar aí para o audiovisual, no campo do documentário, para fazer esse filme. Pô, foi esse tempão fazendo... Ah, e assim, a gente não deixou de fazer, durante um tempo eu precisei de parar para cuidar de assuntos é, de ordem profissional, estudo, tal sala de aula, essa coisa toda. Mas aí, finalizamos o filme, hoje vocês vão assistir, não o filme inteiro, uma parte dele, estou ah, fazendo tratamento ainda nas imagens do VHS, né, porque tem algumas imagens que o tempo deteriorou, essa coisa toda. E... E é isso, assim, estamos aí finalizando esse material e hoje a gente vai ver uma parte das pessoas é, que fizeram parte aí dessa história do Witch, da cena do metal em Belo Horizonte, né, e o Itihama está dentro desse, desse processo todo, sabe, está dentro de todo, sabe, o Itihama pega, como vocês vão ver no filme, vão ver nessa prévia, vocês vão ver no filme que tipo, a o teima tem elemento de cada um sabe Tem elemento de blues tem eleve, elemento de rock and roll do heavy metal do trash do death enfim né e fora essa coisa específica da música né ah, tem esse fator de desse de todos esses estilos desse diálogo que é imprescindível né dessa pluralidade sem ser pós-moderno né porque às vezes a gente confunde pluralidade, pluralidade com pós-modernidade não não existe fragmento aqui existem histórias mesmo que a montagem tenha vários, seja feita em fragmentos, mas não é uma história fragmentada. É uma história inteira que está na timeline nessa máquina, né? Claro. Que está na vida de cada um. Né? Essas timelines hoje transcritas em redes sociais e na vida da gente que começou numa grande rede presencial, como uma grande família feita de pessoas. É isso aí, é, eu espero que vocês curtam uh, e um pouquinho dessa história e dessa homenagem que eu quero prestar à banda que é um projeto inicial para a gente contar a história do heavy metal aí em Belo Horizonte não só do heavy metal, movimento punk e assim por diante Ok gente, mais uma vez, desculpa a demora do filme mas realmente não é fácil é uma câmera, em grande parte uma bicicleta uh, vários formatos que nós fizemos Carro pra cima e pra baixo, gasolina, disposição, tempo, e o filme tá aí, praticamente pronto. Um abraço fraterno e Witch. E a nossa relação com, com o outro é uma relação, é, vamos por assim, não é uma coisa material, é uma relação bem próxima. Assim, o, o mundo é feito de pessoas, o mundo não é feito de coisas. São as pessoas que fazem o mundo acontecer, são as pessoas que criam as coisas, são as pessoas que criam a música. Não, não é a guitarra que faz a música, não é a bateria que faz a música, são as pessoas que fazem a música e fazem elas aparecerem por meio dos instrumentos. Basicamente eu entendi isso. Era uma família, porque era, uma, era, era, era tipo uma aldeia. Era uma aldeia com várias é, famílias, assim, e no final aquela aldeia todo mundo junto, assim, né? A galera reunia pra caralho, aqui na veia no, no pó pastel, né? Porque era pó pastel, você lembra muito bem disso. E era muito chegada, a galera era muito chegada, é muito mais do que hoje, cara muito mais, de, de, de encontrar mesmo, de, de show, de, de, de, de dar rolé, de ir na casa de um do outro. Você, isso, isso geralmente, quem gosta de uma banda, Meio que endeusa as bandas, coloca num nível acima de você. E não é isso. Né? Ser feito de pessoas é você saber que você está na mesma batalha que, aquelas, que aqueles caras daquela banda que você gosta. Então, quando a gente fala de Witch Hammer por exemplo, aquele Witch Hammer que eu vi lá em Brasília, que me surpreendeu porque de repente sai o casito no meio da galera e começa a conversar com o povo, começa a trocar ideia e tal depois eu vi esse mesmo Itihama aqui Haki conheci os caras troquei ideia, passei a ser amigo então é isso é, ser feito de pessoas é você ver que os caras estão na mesma relação que você os caras batalham como você e ninguém é mais do que ninguém e, e falar do pessoal de que ficava sentado na porta, e tipo, falar isso, de falar sobre o pessoal que ficava ouvindo música, vendo vídeos ao, ao sábado, e, tipo essas coisas. E depois, daqui ia direto pro show, ia pra, pra, Sabast, pra os pessoal do Itchammer. Aí depois falar a parte do Itchihama mesmo, do shows mesmo, como era o shows. Justamente a, a amizade que o pessoal do Itchihama relacionava com todo mundo, aí é, é, tinha influências diversas, né? Então o pessoal andava com, com os punks, com galera que gostava de black metal, no primórdio do black metal. E, e, e todo mundo, eles andavam com todo mundo, é, gostava de todo mundo, todo mundo gostava deles. E, e, Acho que a influência foi né? que foi, foi trocando ideia da, da amizade mesmo. Era legal porque assim os shows do Vichy lotavam. E tinha o Ina, Vichy! Todo mundo, Ah, velho! Witch, Ah, velho! E assim, eu particularmente tenho... Tipo assim, eu gosto dos caras pra caramba. O Paulo Henrique foi um cara feroz, assim. Leandro, cara. Poxa, Leandro produziu os videoclipes os video do Eminence, né? E naquela época eu não ia pensar isso. E o Paulinho, cara, figura. Ted. Casito, tipo, eu tinha uma banda, igual a gente tava falando antes, chamava de Ziz, e a gente recebeu o um convite para ensaiar com o Hammer. falei, pô, que do caralho e tal, mas na verdade é porque a gente tinha os amplificadores, entendeu? Aí o Leandro me falou isso depois, vou ensaiar junto, claro, amigos e tal, mas a gente só um tempo junto lá no DCA da Federal, muito caramba, e, a, e essa coisa do público com os caras na época era muito forte, a banda levava uma, uma galera bacana nos anos 90, assim, no começo dos anos 90, para os shows, isso era muito legal. Eu acho que ser feito de pessoas, eu acho que é a cara do Itihama. Eu acho que é ser feito de pessoas e de vida, porque o Itihama é vida, é, é, é amizade, é simplicidade, é humildade, é companheirismo. E eu acho que isso tudo resume, somos, somos feitos de pessoas, é justamente, é, é, é, é uma banda, são pessoas que transformam, Toda essa população, mesmo aqueles que não gostam tanto, que não são tão ah, aderentes à, à, à amizade, mas eles conseguem realmente compartilhar isso de uma forma única. Isso é que vale para os caras. Tenho, eu vi assim, praticamente o início, né? Quando começaram a surgir as bandas, a sua sepultura, o Sagrado Inferno, e a gente veio querendo montar a banda também, quando a gente né, montou o D'Artéria da e depois veio o Witch Hammer, que o metal naquela época era muito unido e o pessoal não um ensaiava e emprestava um instrumento para o outro, sempre teve essa união muito forte teve uma fase que isso se dissipou há uns 10 anos atrás você não via quase nada de metal mas isso não surgiu nada e hoje está voltando um pouco as bandas antigas estão voltando, estão fortes né? eu acho que essa união é bacana é essa, um se apoiando no outro. Meu nome é Charlie. É, sou, era, né? Guitarrista de da, da, uma das bandas irmãs do It Hammer. É Butcher. Provavelmente mais do que irmã, porque a gente... Teve uma, uma convivência muito intensa e muito longa, né? Durante muito tempo, uh -huh. tocamos juntos em muitas cidades. Viajamos juntos. Uh -huh. É... Tudo, convivemos junto como se fosse uma família mesmo. Eu sou assim, eu já, eu já mudei de poço, já que eu era o tio do Metal, agora eu já sou o vô do Metal. Porque eu comecei nisso mais ou menos em 80, 81, com o Fernando Pazini, que é o baixista do Overdose. Nós dois. Comecei, vou dar esse toque de início. E montamos. formamos um grupo chamado Sagrado Inferno, com o Silvio, que morreu. O Roberto era o cara que compunha. As letras, letras em português era tipo em si de si. E a gente saiu do Sagrado a convite do Cláudio para montar o overdose. O Silvio morre, depois é, remontamos, sair do overdose, remontamos o Sagrado Inferno. Aí, vestibular, família, filho. Bom, parou, parou com tudo. Eu, eu acompanhei um pouco, depois que eu saí da do Sepultura, eu acompanhei a, a, a luta dos carros, assim, a correria deles, assim, sabe? E, foi, e é uma banda que, que, que tinha uma pegada, que a gente tinha até uma coisa a ver com... com quando, quando eu saí do Sepultura, eu fui direto, logo depois eu fui pro Demiste. E, e o Demiste já tinha uma outra pegada, que era a coisa da, da, da seriedade da letra, de, de, de, a, uma coisa mais política também e tudo. E o Ed tinha isso também, a gente tinha essa coisa da, da seriedade. Paulinho sempre foi um cara fantástico, inteligentíssimo e tudo. Né? Então a gente sabia que eles se diferenciavam da maioria das outras bandas, por não ser o, não estar tá no lugar comum, né, então, assim, e, e, e isso era muito legal. Mas... Aí eu fui lá para esse evento, eu tava lá com a turma de amigo, o Paulinho acabou de tocar, pá, desceu do palco, falei, pô, Paulinho, eu nunca tive uma camisa do Tihan, meu irmão, pô, você tem que fazer umas camisas aí maneira pra gente e tal. O cara tirou a camisa e me deu, velho, saca? Do caralho, mano, aí, tá aí até hoje, velho. sacou? Fudida, desgraçado, mas tá aí até hoje, a logo provavelmente, eu não sei, deve ter sido o Vermelho que fez, né. Ele vermelho também tocou uns tempos e tá aí, cara, a camisa, o cara tirou e tum, toma. E depois eu fui a um show lá em Sete Lagoas, eu estava lá na casa da minha irmã, aquele show, vou falar para o senhor, achei lindo, cantar cantaram bonito, um som encorpado, sabe, é, cheio, não é aquelas estridências de rock, não, não é aquelas que é tocadinhas, um som bonito, parecia que estava com uma orquestra, acho que o, como, como chamou. O acústico do lugar era muito bom. Achei bonito demais, forei até, faleceu, assim, oh, que pena. Mas muita gente de moda me deu raiva por isso, porque era, ficou tarde, eles eram era um dos últimos a tocar. Mas estava bonito para Eu já falei com ele, primeira vez que eu vejo um show tão bonito de rock. Eu, eu não gosto de rock. Não é minha praia. Mas eu reconheço que há muitos cantores aí. Né? Começou na América, né? Na América, Inglaterra. Os Beatles, tem umas músicas bonitas. Os Rolling Stones. Alice Cooper, que doidão. Ué, porque eles frequentavam a minha casa. Eu conhecia os, as, mães. as mães, né? A única que era mais afastada foi a mãe do Leandro, porque ela ficou com raiva no dia da confusão lá que o Leandro fugiu para minha casa. Mais paciência, né? O que, é que eu vou fazer? Agora, a mãe do, do, do Paulo Henrique era praticamente minha vizinha, morava uns oito, dez quarteirões, mas a gente encontrava no... a gente trabalhava junto na igreja, né, no encontro de casais, depois ela começou a mexer com marmita, eu comprava marmita na mão dela, sabe? Essas coisas assim, então... e aqui na Sagrada Família todo mundo conhece todo mundo. E uma das maiores emoções que eu já tive na música, na minha eu toco desde 16 anos, né, já fiz muitos shows, mas uma das maiores emoções que eu já tive foi quando um amigo nosso morreu, Oswaldo E a gente fez um show em homenagem a ele no, Na Trash, lá no Santa Teresa. E... No Wicham me, me chamaram Eles me chamaram para tocar a, a Mirror. E assim, foi Uma das maiores emoções que eu tive na vida Porque eu era fã dos caras Eu era fã da banda Eu, eu presenciei toda a, a composição do álbum A gravação do álbum A gente já era muito amigo na época e quando eles me chamaram para tocar essa música, realmente foi sensacional. E no dia do show, e o motivo pelo qual o show estava sendo feito, né, juntou. E foi um... eu lembro que eu chorei no palco, foi, foi foda. Foi muito legal e isso me marcou muito. Até hoje eu lembro disso com muito carinho. É 30 anos de carreira, são pessoas que, que têm muito respeito pelo que fazem, músicos extraordinários, com uma visão muito foda tanto, né, da questão do metal nacional, essa, essa underground, né, que o é, acho que é isso que o Hammer me lembra, assim, essa honra, o, a, o compromisso com, com essa questão do, do som pesado e uma mensagem, assim, que os caras mandam, assim, né, uma, um apelo político que os caras sabem mandar muito bem. Ô, oh, Richard, primeiro, eu era... Eu ainda sou amigo dos caras, mas eu era muito mais ligado a eles porque a minha, o metal está na minha alma, tá no meu sangue, tá no meu alimento do meu dia a dia, porque é uma coisa que eu gosto muito. E eu me interliguei, eu, eu me identifiquei muito com os caras, eu saía para beber com os caras, os caras me tratavam muito bem, não tinha discriminação por eu ser fã, então o que, que acontece? Quando eu comprei a filmadora, eu falei assim ó, vamos fazer um vamos fazer um negócio bacana tal a gente é, é, toda a turnê que vocês forem fazer tá me coloca para poder filmar o show da banda de vocês eu vou deixar tipo um material é, é, é, já disponível na mão, na, mão na, na, na na na mão de vocês né um, um trabalho que eu vou fazer que vai ser um documentário histórico gente. da banda né Aí foi assim que começou, cara. Eu comecei a viajar com os caras, os shows rolavam, então a gente ia dentro dos ônibus, dos especiais, eu filmava os caras os cara, é, bebendo, brincando, agitando, é, é, antes é, passando som. E por aí ia, cara. Eu fui fazendo um pequeno documentário sobre a banda. Todo show eu ia lá, tal, filmava a galera bebendo, brincando, e a passagem de som e depois o show. É a família Wichammer é, O Wichammer é uma família grande Hoje assim, tem shows no Hammer, Tem várias pessoas que vão junto que, são, que só é uma grande família realmente Os caras estão sempre abraçando todo mundo um carisma muito foda né? É uma banda que sempre teve muito contato com, com o público dela é, eu acho que isso que traduz para mim essa coisa do... Né, eu sempre achei interessante desde que eu ouvi o nome do documentário pela primeira vez Somos seitos de pessoas Toda vez que eu... A primeira vez que eu, que eu li isso e tal já bateu na, na, na minha cabeça aquela coisa da, que o Paulinho sempre fala A família Witch Hunter.